Uh, olá, basicamente no vídeo de hoje eu irei mostrar algumas informações sobre o meu jogo, né? Tipo, a ah, uma prévia mais ou menos de quando ele vai lançar, como tá o estado atual do jogo, se ele vai ter suporte pra outras línguas, se ele vai ter gameplay, se, se ele vai ser bom, com, cerde... com certeza eu vou querer fazer ele bom, né? Mas enfim, eu vou re responder todas essas perguntas no vídeo de hoje. Bem, ahn... Uh basicamente aí na tela vai estar tá passando alguns vídeos né de teste do jogo e basicamente um, a a prévia de quando lançar o jogo talvez seja no final do ano ou ou no meio do próximo ano ou seja vai demorar bastante ainda para lançar esse jogo um, o jogo ele vai tá, estar ter suporte para português inglês espanhol italiano francês, alemão e no futuro talvez eu coloque em outras línguas também uh, o jogo, ele por enquanto tá bem legal uh, e, peraí, e a fase atual do jogo, basicamente eu vou mostrar aí na tela uh, basicamente esse daqui é o estado atual do jogo, né? Uh, é, por enquanto é isso aqui é, esse daqui é o tutorial e basicamente isso daqui é um negócio pra tu passar o nível ó oh, vou eu vou testar aqui tá aqui tem o lobby né ele dá pra pular tem essas faquinhas pronto aqui é basicamente só um tutorialzinho tá ligado tá bora passar pro tá bora passar pro outro lado e basicamente aqui no final, tu, tu clica, né? Daí vai, né, mano? E basicamente é isso. Esse aqui é o estado atual do jogo. Espero que vocês. Eu acho que esteja num estado bom. E como vocês puderam ver, o, é esse daí o estado atual do jogo, né? E basicamente é isso, mano. Uh, o jogo também. Eu, eu, eu com certeza vou colocar Game Pass, né? Porque eu quero ganhar em cima do jogo, tá louco? O cara não querer ganhar em cima. Ganhar pelo menos algum dinheirinho virtual em cima do jogo. Ele inclusive vai ter bastante referência ao canal e, e, e coisas do YouTube. No caso, as fases vão ser tudo tipo gênero do YouTube. Tipo, sei lá. Ah, uma fase sobre Minecraft, por exemplo. E.. Uh... É, por enquanto aqui só tem o um tutorial, né, no jogo. Porque eu ainda não fiz muita coisa. É isso. Mas esse é o estado por enquanto do jogo. Eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E até mais!